Fala galera, tô aqui só pra avisar vocês que a gente é um dos maiores sites de abrir caixa de skins do mundo, é a patrocinadora oficial do canal. GG Drop é um site incrível, guys. Tem o um Shoot Range lá, que é simplesmente você tem balinhas. Quanto mais, mais cara a bala é, mais você consegue ter a chance de ganhar. É dependendo de onde você acertar o alvo, uma skin mais cara. Então, a cada um dólar que você deposita, você ganha um tiro para você poder brincar do Shoot Range. Tem a roletinha também, que se você usar meu cupom, você ganha um giro grátis. Tem várias caixas, cara. É muito top a GG Drop. Então, usa meu cupom aí, você vai estar ganhando 11% de bônus. E, guys, é isso. Bora pro vídeo e é nóis! Fala galera, beleza, Felpon aqui pra mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. E hoje, né, como o Pete tirou bastante, eu vou estar tá fazendo aqui um reactzinho simples aqui do Pit, né, o jogador da Nave, que atualmente foi, se não depois do Magist, que foi a segunda melhor edição pra um time, assim, na história do CSGO. O moleque tem um, dois anos no do profissional, e já tudo praticamente, então a gente vai fazer um react aqui simplesinho. Bota aí todos os títulos do Pete aí, que ele conseguiu até esse momento aqui desse vídeo pra Nave aí, editor. Então bora aqui fazer o vídeo, o vídeo tem 10 minutinhos aqui, vamos ver a jogabilidade dele. Dele, a noção, o controle de spray, fala que o ainda dele é um dos melhores, se não o melhor do mundo Então bora ver aqui, deixa eu botar a tela pra vocês E é isso, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreve no vídeo e bora lá <risos> deixa eu <marcar> o <risos> essa, essa jogada aí eu, tava, eu lembro de estar vendo no dia Inteligente né, mas um pouquinho cagado, mas foi inteligente Competência também né era um jogador que joga bastante liga da Overpass, eu também já reparei isso. E ele é muito, muito bom aí, velho. Muito bom aí. Tem que ser muito bom pra jogar aí. Eu já tentei fazer essa opção, ela é difícil. Pedir a bang no momento certo. Aí, mano. É difícil trocar com um o menino, velho. Matou três. Esse... Aí tem que ser um bagulho muito timeado, sabe? Porque o time que vem dominar bonitinho ali a liga da overpass, tipo, por cima e por baixo juntinho, sem cometer erros, é difícil jogar lá. Então você tem que ser bem bom de time, né? Vamos ver, vamos ver esse round aqui. Vai tirar na smoke? Não. Você vê que ele vai recuando, né? Ele vai pegando a posição pra, pra, pra não entregar o maca lá pro, pro time deles. Nossa, que controle, mano. Foi muito legal essa jogada, cara. Ele foi voltando pra... Ele não foi tentando tomar um confronto individual, né, pra poder dar uma arma pro, pros caras que podia mudar o round, né. Muito bom, muito bom, mano. Nino é bom demais, velho. Nino é bom demais, mano. Tapete da Inferno. 3 de boa, 1x2. Não, 2x2. Que achado pra viu, mano. Nossa, ele vai ganhar esse round ainda. O Rain deu uma entregadinha, hein. Nossa, ele jogou pra caralho, velho. Jogou um album aí atrás. A mira dele é muito boa, cara. A mira dele é muito boa. Sabe aquela mira, mira chicletinha mesmo, sabe? Aí foi o quê? Final do Major? Ai, nossa, o round tá difícil, véio. 5x2 Echo da nave, não é possível que eles vão ganhar esse round Nossa, olha a bala que o cara dá também, né? velho? É a final do Major, né? Mano, o maluco, tem uma cara de, mano, assassino, velho. O maluco já tem o, o headshot machine nele, mano. Só na expressão do moleque, mano. Olha abertura de pixel, mano, pixel por pixel, velho, sem dar chance, velho. Abriu certinho para dar trade. Muito importante. Os fundamentos básicos dele até agora estão perfeitos. Olha, sensacional, mano. Bomba pra, pra explodir, vai no strafe. No momento que o cara vacila, vai é querer guardar alguma coisa, aí você dá aquele pique lá pra tentar evitar. Sem chance? Que que é isso? Vai ser a primeira kill dele, mano. Caralho, véio, 14 a é 10. Vai ganhar um X3 de MP9. Puta que pariu! Véio. Ai que bonitinha! Pera aí, guys. Para variar minha cachorra atrapalhando o vídeo novamente. Esse jogo é meio antigo, deve ser quando ele estava no começo, mas da nave, né? Mas, mas não lembro exatamente. Mas pra tá jogando... Controlo XCOM Muito bom, velho, muito bom. Ganhou um round no controle de mira 1x3 Ó, oh, jogando o tempo da bomba, velho Puta que pariu, velho. Muito bom, mano. Isso aí que eu falo que eu reclamo bastante. Não, né? Eu tento colocar é. na galera que joga GC, esses pugzinhos comigo, assim. Pô, joga no tempo da C4. O cara clicou, ele esperou 2, 3 segundos, abriu, matou o cara que tava plantando, matou o que tava dando cover. Já era, mano. Não tem mais tempo. Ele jogou segundos. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Ele é muito bom, velho. Não parece que veio da Academy. Ele perdeu muito rápido as coisas. P claro que a mira dele ajuda, né? Mas não é só isso. Já vi vários jogos que tipo, ele tá arregaçando, tá ligado? O jogo, velho. Quando o simple não tá tipo, tudo, o O bicho vai lá e mano, arregaça. Tem o Perfecto também, mano, que joga muito. Bom round, bom round dele. Round normalzinho aqui, né? Mas deixa de ser bom, né? cabelinho do eletrônico. Ai. <risos> Nossa. Como que ele sabe, né? O Nader perguntou. Provavelmente, mano, ele suspeita. Suspeita que podia ter cara ali e já chegou atirando, normal. Não, que, que highlight é esse que tá um x4? Ah, tá. Esse é o highlight. Ele é operando. <risos> é difícil aqui, velho. Olha é difícil aqui. É isso que eu tô falando, olha o saldo que a nave ganha. Não sei se vai ganhar, né? Mas tipo. Contra a face, Adriano, não é qualquer time. Olha. Muito bom, no... Usando a Wayne na Smoke, se adaptou rapidamente. Desconfia que pode ter um cara perto. Viu a sombra, já era. Cara, que round, mano. Que round, que round mesmo. Muito bem jogado, né? Você viu o Perfecto ali complementando também, se posicionando bem. É um conjunto, né, galera Mas o moleque é muito bom, velho. Olha lá, puta. Mirando o avanço da Smoke certinho. Três contra três. Vamos ver. Um x3. Putz. Round com a mira, hein? Aí é o recurso, né? Isso aí, quem tem, tem. Quem não tem, fila. Lamenta. Recurso da mira. <risos> que o tipo da nave também abre juntos, os piques, tudo junto, né, mano? Por isso que parece que ele não morre, velho. É porque o CT tá tendo que atirar dois, três caras ao mesmo tempo. É difícil, cara. Tipo, às vezes o CT tá atirando em outro cara e, e o, bicho, o bicho tá matando, mano. Olha, mas também é só bala seca, velho. Que que isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ele me lembra bastante o Magistic também no começo. Que trade, mano. Ele podia muito bem ter ficado quieto no escuro. Ele foi lá e quis dar trade no parceiro, aí né? ficou numa situação muito mais fácil, né? O X1 muito bom, velho, muito bom. O que, que vocês acham que... Faz essa pergunta no final do vídeo. Cagou? Aí, controle ótimo, spray. Muito bom. O Grave jogou bem aqui, viu mano? O Grave jogou bem pra caralho aqui, velho. É... É... É... O finalzinho ele não foi tão bom não. Mas foi... Pô, foi legal. Então é isso, guys, é, mano, a minha opinião é, sim, acho que com certeza tá no top 5 aí do mundo, facilmente. Menino é, se posiciona bem, noção de clutch, noção de round, mira, não precisa nem falar nada, tipo, o cara é absurdamente bom. E não é toque, né, desde que esse maluco entrou na nave, né, o nível dos caras, acho que é o sonho de todo, toda a org, né, mano. Tem um moleque desses já dentro da, da academy, assim, né, mano, é absurdamente bom, cara. Comenta aí se você acha, quem foi, né, a melhor adição da história do, do CSGO, né, se foi o Magistic na época das Astralis ou se foi o Beat pra nave. O que, que você acha? Né? Mas enfim, eu vou fazer essa pergunta do Twitter também, ver o que a galera acha. Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.